Meus amigos queridos, aqui nós temos uma família que está comemorando junto com aquela mocinha linda ali, ó O dia das crianças E vão, olha lá, gostei, tá vendo? Ela já quebrou ela já quebrou o gelo, dá tchau aqui Aí depois você vai se virar no canal dando tchau pro pessoal aí, ó Tá bom? Pro pessoal do mundo E eles agora são os nossos mais novos inscritos porque estamos gravando aqui ao lado deles E eles estão comemorando ali Esse R é de que, Rafaela? Rebeca. Ei, quase acertei. Mas não parece, né, não bem? Rebeca e Rafaela não tem nada a ver. Então eu agradeço a vocês. Sejam bem-vindos ao canal do Cício e Madalena, tá bom? O nosso conteúdo é conteúdo, conteúdo simples, é conteúdo de roça, de gente simples e humilde, tá bom? E ali está a Madalena. Lívia, dá um tchau pro pessoal aí. Nós vamos deixar o carro aqui e nós. Olha aí o Chiquinho chegando com a galera. Meus sobrinhos. Como que é o nome desse? Tutu. E esse? Oh, Oi, tudo bem? Boa tarde. tarde. Olá, meus amigos queridos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós estamos ainda no Horto Florestal da cidade e eu estou aqui na. Eu posso dizer assim: no que sobrou de uma árvore, haja visto que. Haja vista, né? Ai, que bonito, que chique falar assim: que o raio ele bateu lá em cima. ó, tem até um, um, um ficou até um, um, como é que eu posso falar, um túnelzinho aqui, ó, ele bateu lá em cima na árvore e queimou a árvore por completo, a ponta de sobrar só isso aqui embaixo. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, para vocês entenderem, ó, a prefeitura já veio aqui, tirou os galhos que estavam com certeza perigosos, né? E olha só que interessante, aqui é o seguinte, toda essa nossa área aqui é uma área com muitas árvores, muitas árvores, então como tem muitos eucaliptos, quando dá uma chuva e os raios começam a cair, acontece isso daí, tanto que quando uma árvore dessa alguém coloca fogo, geralmente o corpo bombeiro vem e apaga, mas aqui não teve como apagar, mesmo porque tem funcionários aqui ao lado dela. E quando ela pegou fogo, logicamente ninguém veio aqui para apagar, porque não tem como. É interessante o que um raio faz e até é perigoso, né? Agora, o que eu achei interessante é aquele ali, ó. Nós temos lá em cima, como se fosse um, uma janela, vai. Olha lá. Olha lá que interessante, tá vendo? É até bonito de se ver, né, ó. Muito bem. Registrando para vocês o que sobrou dessa árvore, com certeza, muito antiga. E eu agora vou lá onde as crianças estão festejando, onde elas estão reunidas. Eu vou agora gravar e vamos ver o resultado. Há muitas crianças aqui gente chega a ser bonito ó esse outro foi revitalizado né? então tá muito bom para vir para cá tanto se tudo correr bem domingo próximo estaremos aqui para juntos nós podermos passar um bom pedaço do dia juntos aqui agora eu vou ter que continuar gravando sem falar porque tá tocando música lá e depois eu retiro a música e, de, e deixe só as músicas que o YouTube me libera, tá bom? Até onde? Só até ali. Você está né? oh, vindo de lá, né? Você está vindo de lá agora? É. Vai, Lorena! Vai, Lorena!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 Abra os braços. É, até da bola, sim. <risos> Foi até onde? Só até ali. Para. está vindo de lá, né? Está vindo de lá agora? É, é.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 Olha lá, a máquina está empurrando é aquela lá. Ó. Quando é desse tamanho, duas na frente puxa, uma no meio ajuda a empurrar e essa aí é a terceira. Olha lá o motorzão dela funcionando. E se você quer saber da verdade, não tem maquinista ali. Não. Pronto. Se foi o trem. Bom, gente, é o seguinte: nós estamos num determinado lugar aqui que eu espero que o som não chegue aqui audível, que seja apenas um som normal. Mas aqui tem muita gente, tá realmente muito bonito, ó. Como vocês podem ver, ó, tá bem alegre, ó. As pessoas se deliciando, mas ainda agora entrou numa fila ali que ela quer comer milho, gente. Olha quantas pessoas tem, tá vendo? Quando tem bola tem criança. Estou falando. Vamos lá com Gente, esse está com quatro locomotivas já no começo. Ó. Isso significa que ele é muito longo. Normalmente tem quatro no início, um no meio e um na final. Só que eu não vou gravar, não, porque senão fica mesmo isso, né? Mas é isso, certeza que é isso. É pessoal, num dia como hoje, vai comprar uma cumbuquinha de milho. Se brincar, dá para ir lá no milharal, pegar os milhos, trazer esses milhos, cozinhá-los e depois comer. Porque olha, faz tempo que Madalena tá aqui com a minha neta e eu também. Para chegar agora, nós chegamos. A Lívia e a Madalena estão ali, ó. E a filha está enorme lá para trás. E eu já fui ali, já perguntei se tem milho, disse que tem. Então, a Madalena gosta de milho e vamos aproveitar. A gente tá bem animado aqui, viu? Pena que ele não deu para trazer os outros netos, né? Devido que, devido que a outra vovó ficou com eles hoje. Olha pessoal, a Madalena tá chegando agora ali, ó. Ela e a Lívia, tá chegando Tem duas pessoas na frente dela para pegar o milho E você quer gostar de milho, hein? Pensa! Aquela senhora ali tá brincando com as crianças fazendo um bolinho, ó Olha lá, uma pecinha plástica com vários furos E a criançada quer brincar também Você vai do outro lado agora? Da outra vez que eu gravei aqui, gente Foi aquela festa que teve Que o Banespa Banespa não, eu nunca falo correto Santander Ele simplesmente se patrocinou uma corrida E eu vim aqui Foi quando nós comemoramos o aniversário da Madalena Nós ficamos naquele quiosque ali ó. Não sei se vocês lembram disso Mas nós ficamos ali Uma dica Quem, quem, quem quiser vir pra cá pra passar um dia tem que vir cedo, quando eu digo cedo, eu digo cedo 5 e meia tem que encostar lá em cima, senão eu não consegue pegar lugar eu vou aproximar lá no, no lago agora pois é, finalmente a Madalena conseguiu comprar o milho pra ela e pra mim aqui está o meu, e ali está a Lívia que preferiu um sorvete Enquanto que a Madalena também pegou uma cumbuquinha de milho Tem água atrás de você Lívia, seu cadastro está desamarrado? E agora nós vamos então comer esse milho Espero que esteja gostoso né Porque o tempo de espera foi muito Bom, bom, bom meus amigos, estou aqui ao lado do lago que está na nossa cidade de Limeira, no Horto. Tem até um pessoalzinho tomando banho ali, ó. E olha lá fora como tem muitos carros ainda. É mais fácil para ir embora. Não sei quantas mil pessoas tem aqui não, gente, mas tem muita gente aqui, viu? Eu não estou vendo os patinhos que sempre tem por aqui. Ah, já tô vendo já. Na verdade não são patos, né? São vansos. Vou mostrar para vocês. Olha lá do outro lado, ó. Pessoal tá nadando, o pessoal tem coragem. Crianças ali, ó. E tá ventando aqui onde eu tô. A família lá no cantinho, ó. Porque você liberou então para tomar banho, porque não podia, né, Beco? Como que as pessoas gostam, né, Magalena, de... de ficar ali vendo o trem é passar, né? Quer dizer, é muita, é muita coincidência também o trem estar tá passando justamente no orto da cidade, né? A máquina no meio. Aproveitando eu quero mostrar para vocês agora a parte de baixo do orto. Enquanto não tem nenhum som, porque quando tem som aí eu não consigo gravar Essa parte de baixo aqui é uma parte onde o pessoal também vem Mas é onde tem os quiosques, entendeu? Vocês podem ver que da outra vez que nós viemos Ficamos num desses quiosques aqui, ó, ó. Aí o pessoal eles gostam, eles se sentem bem, né? Dá para vocês observarem aí, ó Tá vendo? Agora eu vou descer aqui, antigamente hoje não tem mais, mas antigamente tinha um corregozinho que corria aqui embaixo. Ó. Essa parte de baixo ali tinha um corregozinho que corria ali. E sempre que eu venho para cá, com a Madalena e meus netos, eu mesmo sozinho, como eu já vim fazer matéria aqui, eu sempre gosto de chegar aqui embaixo. E quando tá bem quente é que é mais gostoso. Porém. Devido o que aconteceu, né, secou Então não tem mais e, Infelizmente não tem mais água só, só mesmo a lagoa lá do outro lado ó. Mas olha como é que está isso aqui ó. Olha lá, o pessoal está bem né? Bem em casa, por assim dizer ó. O prefeito revitalizou aqui a nossa área Então ficou assim ó. E o tempo está mudando para chuva, gente tem um ventinho aqui, dá pra vocês verem aqui, ó As folhas sendo empurradas pelo vento, ó. Dá pra ver? Não Não, né? Mas está sendo empurradas pelo vento E aí o pessoal, dá pra, daqui a pouco vai começar a se arrumar para ir embora Porque se o tempo mudar pra chuva, aí pronto, não pode mais subir pipa Não pode mais festejar brincar de bola também não, porque aqui é uma região que dá muito raio. E quando eu falo dá muito raio, é raio mesmo, gente. Certo? Raio mesmo. E perigoso, né? De onde cai raio é sempre perigoso. Era para mim ter vindo para cá, juntamente com meus filhos e netos, mas devido o trabalho deles eu não pude fazer isso. Ah? ah sim, melhor coisa que eles fizeram, né? Pessoal, até a barraca tem aqui, ó. ó. Até a barraca tem ali, ó. Olha lá a as ó. Vou ali agora gravar O pula-pula com as crianças. Olha o que eu gravei ali, ó! Esse, ah, é ali que é o perigoso! Aquele que é o que, é, que o Rafael... Essa a roupa que eu vou ter muito suja! Aí, aí! Ah, tem uma fila ali, gente, ó! Um monte de criancinha querendo brincar no pula-pula! da criança, mas crianças já é, foi regador. Já é. foi tá bem festivo aqui hoje, ainda vai de trás. A é, e Esse o tá, Jornal, Tá hoje à noite. Valeu, Depois é Brita. pro Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada lá as crianças estão aprendendo a fazer é. as coisas. É, o que fazer fazer o que fazer o que fazer o que fazer é o é. É.